Para que você se torne alguém mais discreto, deverá ser cauteloso quando se tratar de se expor perante os indivíduos. Pois uma coisa é certa, a qualidade de alguém em ser discreto é saber chamar a atenção de forma sutil, despertando o interesse das pessoas em te conhecer, e isso mesmo que você não queira, pois esse tipo de comportamento reservado e de agir sempre com sensatez é uma forma modesta e séria que atrai a curiosidade das pessoas para você, fazendo com que elas sintam vontade em te conhecer. Enfim, se deseja aprender mais sobre a arte da descrição, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações também. E sem mais enrolação, Vamos direto ao que interessa. Primeiramente, a atitude de ser discreto é capaz de trazer paz e evitar incômodos desnecessários e até mesmo superficiais. E para exemplificar melhor, vou lhe dar um exemplo do cotidiano. Imagine que você decida abrir um negócio tomando a decisão de fazer isso em silêncio, sem contar para os seus amigos e até mesmo para os seus parentes, somente para os seus pais e um e outro que você confia mais, e o porquê de tomar essa decisão? Simples, porque a maioria dessas pessoas não chegará a te apoiar e muito menos te dar uma força. E não pense que esses mesmos não te apoiando não poderiam fazer nada para te prejudicar, pois sim, há coisas que mesmo inconscientemente eles fazem que te atrapalham, principalmente quando o assunto se trata de limites pois esses com suas mentes pequenas vão sempre mesmo que não percebendo, impor as suas realidades e crenças limitantes em você. Compreende? Então, no momento em que você não conta os seus objetivos, ninguém tenta se aproveitar ou atrapalhar, ou ainda te incomodar com relação àquilo, já que ninguém sabe que você está em busca desse objetivo. Logo, como as pessoas entraram na sua frente, sendo que elas mal sabem a direção que está seguindo. Na vida real, não ser discreto e chamar a atenção de qualquer forma somente prova que você é alguém matou e atrair a atenção de forma errada, de forma exagerada, fará com que problemas comecem a te seguir. E quando digo isso, me refiro a pessoas interesseiras ou que desejam o seu mal. Consegue perceber então o quão vantajoso é ser discreto e não ficar atraindo atenção demasiada a si próprio? Pois é, essa essência é capaz de fazer conseguir melhores resultados do que alguém que se expõe demais. Portanto, pense comigo. Imagine que você deseja usar um acessório como um cordão e uma pulseira, mas que estes sejam joias. E me diga qual o sentido de comprar uma peça de ouro amarelo e 18 quilates, pois caso use uma joia como esta, sendo mais grossa e pesado, somente te fará chamar a atenção de forma inadequada, podendo até mesmo ser assaltado caso saia na rua se expondo demais. Não faz muito mais sentido usar uma peça de ouro branco, pois facilmente é confundida com a prata, ou mesmo usar a própria prata, pois ninguém precisa saber o quão valioso é suas vestimentas e acessórios. Entende? Essa é a arte da descrição usar algo de valor, porém quando as pessoas olharem, não saberem que é de alto valor. E bom, espero que você tenha gostado do vídeo, se sim, deixe o seu like, por favor. E caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.